Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje ó, vou fazer a troca da bandeja, olha, da bandeja completa aqui com pivô do meu Lechevo, galera Já estou aqui com ele, ó, já tirei a roda, tá suspensa ali no, no macaquinho dele, ó E vou fazer a troca, é super simples galera, vou mostrar aqui para vocês, ó é, quem tem quiser fazer em casa, essa parte que dá para fazer, eu vou mostrar para vocês. Aí, galera, a desmontagem, ó, simples, simples, ó. Primeiramente, vai vou ter que tirar o parafuso aqui da bieleta, ó, só o de baixo, ok? Ó, ó, que só o de baixo resolve. Ou os dois, né, que vai ter que afastar, mas só o de baixo resolve, que depois ele na balança ali, ele vai deslocar, ó. Aí vai tirar um parafuso ali, ó, lá no fundo da balança. E deslocar esse parafusinho, parafusinho aqui do pivô Aqui galera, ó Tirando esse aqui Vai soltar E aí é só repor a outra na mesma posição Beleza? Se já estiver gostando Não esqueça daquele like para fortalecer Os comentários aí Se inscreva no canal E bora que bora Deixa eu fazer esse quilo para terminar logo Aí galera, ó Depois que eu tirei os parafusos Os três parafusos aqui, ó Soltei a bieleta. O parafuso lá do, do fundo. O parafuso aqui do pivô. E a liberou. Ó, teve que soltar o parafuso também da, da balança extensora aqui, ó. E ele desceu fácil, ó. Só com uma mão, ó. Retira a peça. Aí galera, ó. Veja como tá o pivôzinho aqui, ó. Tudo, ó. Sambado, sambado, ó. Tá aqui, ó, o velho. Agora trazer o novo aqui pra vocês, ó. Aí, galera. a diferença aqui, ó. Já olha a peça, tá? Antes de instalar. Tá aqui, ó. Lá direito. Lá direito, ó. Tá vendo? Lisa aqui com o suporte do... Da bieleta aqui, ó. Ó, no canto, no canto A mesma curvatura Bom, olhar tudo antes de montar, ó O L é em inglês, né? O left que diz que é direito A daqui também tem o L, ó Faz o L aí, galera, ó Beleza? Corresponde aqui A mesma peça, ó Tá aqui, ó O L, ó o L É o mesmo lado Agora, ó a diferença do pivô, galera ó. Aqui nem mexe, ó Ó, tô colocando muita força Aqui nem mexe Agora, ao o que tava aqui no carro Ó, com um o dedo, tá vendo, ó Ele faz movimento Aí, galera, acabei de apertar aqui, ó O último parafuso Veja, já coloquei No local, super fácil Ó, todos os parafusos apertados aí, ó Pronto Balancinha nova, pivô novo Agora aquele barulho vai sair Então, né, galera a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, é, esquerdo, eu vou fazer do lado direito, não vou gravar, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Viu que deu certo, show de bola aí, é, está lá outro lado, não gastei 20 minutos nesse lado aqui, eu acredito que lá de lá não vai ter muita coisa também para atrapalhar, aí depois dá a volta para ver se aquele barulhinho acabou. Então galera, vou ficando por aqui, encerrar o vídeo, né? Terminar isso aqui logo enquanto tá de dia, já tá bem de tardezinha, ver se termina de anoitecer. Se gostou, aquele like, se inscreve no canal, deixe seus comentários. E eu espero vocês, galera, até o próximo vídeo. Hein? vai ter muito vídeo com esse carrinho. Deixa eu terminar a montagem aqui. E fui. Ó, topzão aí. Balança nova, pivô novo.